Olá a todos e a todas, aqui é o professor Rodrigo Eu vou mostrar para vocês como fazer backup de, uma, de um curso ou de uma disciplina no Moodle Baixar esse backup para o computador <coughs> e reestabelecê-lo depois Caso vocês queiram uh, carregar num novo curso essas informações Tá bom? Então acompanhem Logo que vocês se logarem no Moodle no painel de controle, eu estou aqui no painel e vai aparecer assim. Aqui nesse momento não há curso nenhum em andamento, então eu vou ali nos meus cursos encerrados, que são esses que eu quero fazer o backup depois para fazer aquela limpeza, retirar os uh, vídeos muito pesados. Então eu vou pegar uma disciplina qualquer para fazer um teste aqui. Eu vou pegar essa turma 202, que eu trabalhei no ano de 2021 vou entrar na disciplina, esse processo tem que ser feito individualmente em cada disciplina. Tá? Entrando na disciplina, eu vou procurar o um menu administração. Aqui para mim está no canto inferior esquerdo, conforme a organização vocês podem mexer e, e estar para outro lado, né? Mas normalmente ele aparece aqui, embaixo. E aqui em administração eu vou descer até em backup. Tá? Vou clicando em backup, vai abrir essa janela com algumas configurações e passos e um passo a passo, né, de etapas para se fazer o backup. Normalmente, o, se vocês querem baixar todas as informações do curso, de material postado e estrutura, sem restrição nenhuma, atividades, não precisa mexer em nada, já está tudo selecionado. Então eu só vou pulando para eu posso pular direto para o passo final, mas eu vou fazer um próximo aqui para mostrar para vocês o que aparece em cada um. Aqui eu posso nesse momento selecionar Alguns tipos de... Os, os arquivos, os elementos que eu coloquei, né, especificamente, em cada módulo. Vejo que estão todos marcados, eu só estou mostrando rapidamente, mas não precisa marcar ou desmarcar, caso vocês de fato não queiram fazer download, dessa fazer backup dessa, dessa informação. Vou avançando aqui para o próximo, chegando em confirmação e revisão. Aqui ele vai mostrar um panorama geral, aqui o nome do arquivo que vai ser criado, eu não vou alterar, mas posso alterar ele à vontade, ele vai só a simplesmente passar um resumo de tudo que vai ser baixado, do que que vai constar nesse arquivo de backup, e aí executar o backup, simples, tá? Veja que eu não fiz nenhuma mudança. Uh, o tempo aqui, dessa barra, vai demorar tanto mais ou menos quanto a quantidade de, de material que vocês têm nesse curso. Ele tem até relativamente bastante coisa, mas eu não estava hospedando vídeo, então, ele não vai ocupar um espaço tão grande assim. Eu acho que no máximo um vídeo eu coloquei nesse, um pequeno vídeo eu coloquei nesse curso. Então, se vocês têm um curso com muito conteúdo, talvez ela demore um tanto. Então, vocês vão mandar fazer o backup e vão deixar ele trabalhando até ela concluir essa barra. Eu vejo que já está concluindo. 97, 98, eu não vou nem pausar o vídeo, não será necessário. <cười> Pronto, o arquivo de backup foi criado com sucesso. Eu clico em continuar. E ele não, eu não baixei ele para o computador, ele simplesmente criou o arquivo de backup no servidor. Tá? Essa informação é bem importante, ela está aqui em cima. O, essa minha área de backup de arquivos privados do usuário, aqui está o backup que eu criei. Ele tem 57 MB, e aí eu posso clicar em baixar, em baixar não, vou clicar em download. Tá? E aí sim, esse arquivo agora vai estar baixando para o meu computador. Ao fazer a conclusão desse arquivo, veja que ele baixa um arquivo no formato, ele cria um formato MBV, tá? Esse é um formato que apenas o próprio Moodle reconhece, então eu não vou conseguir abrir ele no meu computador. Eu vou usar ele só para reestabelecer o curso. Feito isso, tá? Baixei para o meu computador, eu posso mandar esse arquivinho lá para a minha pasta de um drive virtual e assim eu não fico ocupando espaço no meu computador e posso fazer eles individualmente, ó, aqui já está todos os cursos que eu fiz o backup, ok? Mas uh, existe ainda a opção, se eu vir aqui em gerenciar os arquivos de backup, eu posso baixar todos eles num único arquivo, tá, ó, veja que eles aparecem aqui, tá, e se eu clicar nesse botãozinho aqui, baixar todos os arquivos, eu vou baixar todos eles num único arquivo, então se for interesse eu não vou ficar manuseando apenas para minha segurança. Às vezes vale a pena aqui que eu vou baixar um único arquivo ficar melhor de manusear. Tá? Aqui onde eu vim a gerenciar arquivos de backup, depois de efeito baixado todos para o meu computador, eu preciso voltar aqui nessa tela onde eu estou. Veja que eu vou clicar em cima do arquivo e excluir. Porque se eu não fizer isso, ó, vou fazer um a um. Se eu não vir aqui, clico... E vou nessa próxima janela em excluir Se eu não fizer esse processo eu vou, tô, eu vou estar ao invés de esvaziar o servidor Eu vou estar duplicando todos os arquivos que eu tinha lá Os meus cursos Eu estou pesando ainda mais o servidor Então é imprescindível que eu venha aqui E exclua os arquivos de backup que eu fiz anteriormente Depois de baixar para o meu computador Então eu venho e excluo os arquivos de backup Certo? Tá, e vou terminar de excluir aqui, ó. Vejo que eu estou limpando toda a minha área de backup. É bem rápido, ele responde rapidamente, mas é que agora só vai se confirmar essas ações quando eu clicar em salvar mudanças. Se eu não clicar aqui, essas minhas exclusões não vão ter valido de nada. Pronto, a minha área de backup já está vazia, ó, não tenho mais nada ocupando aqui. E agora eu posso com segurança voltar para esse meu curso que eu entrei antes. É, aqui, eu vou voltar para o meu curso e aí sim, agora é importante eu acessar o material que eu postei lá. Eu não vou ter como mostrar aqui porque eu acho que eu não postei vídeo, eu, eu costumo postar apenas links, tá? Mas aí caso algum desses seja um vídeo que eu coloquei na minha plataforma, aí eu posso excluir, venho aqui e excluo individualmente, para aí sim aliviar espaço se eu quiser, Ou excluir, ou se eu quiser baixar exclusivamente esse vídeo, se eu vou reutilizá-lo, então eu posso fazer isso também, mas fica a cargo de qualquer um. Quando tiver um curso novo e quiser restabelecer aquele backup já criado, como que eu vou proceder? Tá? Novamente, eu vou ter que clicar no curso, ou não necessariamente, mas eu vou ter que estar em um curso, e vou lá em administração, e aí ao invés de backup, agora eu vou em restaurar. Tá? eu vou em restaurar, tá? Clicando em restaurar, eu tenho aqui as, se eu tivesse não tivesse excluído estariam aqui, eu poderia restaurar, mas eu vou gerenciar os arquivos de backup e aqui eu vou arrastar ah, aquele arquivo que eu fiz para esse momento aqui e salvar e aí eu restabeleço o backup por lá, tá? Bem simples, ok? Então era isso. Qualquer dúvida me perguntem, mandem nos comentários ali ou mandem um e-mail para mim, certo? mas